Satanás aparece pessoalmente para um jovem na floresta e ainda veio acompanhado de sua esposa Lilith. A manifestação do Teletubbies diante das câmeras. Caçadores das sombras dão um fino colecionador de órgãos. Fantasma apavorante aparece para a menina no parque. Vulto fantasmagórico filmado na porta do quarto de uma menina. Loucos invadem a casa de um homem na noite de Halloween e faz algo terrível com ele. Fantasma se manifesta festa no terraço na Índia. A amiga imaginária puxa a boneca para debaixo da cama e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para nosso vídeo ter o um maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Um grupo de amigas estavam se divertindo em um parque da cidade após saírem de um culto evangélico. Tudo estava indo bem, até que eles Perceberam uma estranha companhia no ambiente. Parece que há é um menino de pé do outro lado do lago. Uma figura macabra se manifestou logo atrás de uma delas. O ser obscuro e de terno se aproximou e depois apareceu atrás da jovem com seu rosto desfigurado. Certamente é a alma de alguém que ali padecera. Lucas! Tô aqui dentro, Lucas! Anderson. De volta ao caso do colecionador de órgãos. Parece que houve uma reviravolta e a equipe sobreviveu a um ataque. Portanto, a caçada continua. Mas primeiro eles libertaram o membro da equipe que o colecionador havia enjaulado. aqui, velho? Como assim? Cadê ele? Cadê o Yuri, mano? Puta, o cara é rápido. Corri atrás dele dois, dois tiro alto. E lá foram eles com sede de vingança atrás do elemento. Que isso? Vai, ele é rápido, Muito vai, rápido. rápido. É. Calma, calma, calma, calma, calma. calma. É vai atrás aí, mano. Tava tá ali. Oh, oh, oh. Que isso? Oh. Ele, ele, ele e lá estava ele, prestes vai, vai, a cometer vai, vai, um vai, vai, terrível vai. ato. Ah, Vai Vai, vai vai vai Vai pegar o Yuri, vem, vem. Vai, vai, vai. Perdeu, rapaz. Você tá louco? Fica pegando os caras. E aí? O que faz? Dá um fim ou chama a polícia? Então, é agora. Não tem ninguém que Quando é pra cortar isso aqui, não postar nada também. Tradas por câmeras de segurança de uma casa, captou algo muito estranho. Parece haver uma criatura colocando o rosto para fora de dentro de um quarto de uma menina de apenas 12 aninhos. Parece que é uma entidade cuidando daquela inocente alma Mas com esses aspectos apavorantes, coisa boa não pode ser Repare só o tamanho de suas garras Uma investigação paranormal em uma mansão mal-assombrada, câmeras de captação de movimento foi fixada nos cômodos para fins de monitoramento. Em um quarto, uma foto sinistra foi registrada. A câmera captou o rosto de um espírito no espelho do quarto. Se dirigiu a uma floresta em plena madrugada para tentar ascender espiritualmente por meio de um contato direto com Satanás. O que ele não esperava é que o mal viria pessoalmente para firmar o acordo. Foi então que ele ficou surpreso e assustado com a visão da manifestação do próprio Satanás bem diante de seus olhos. É um dos seres mais poderosos do universo, um inimigo número um do Criador. <Sessos> Com medo, ele desistiu do pacto e orou para o mal ir embora. Akbar! <Sessos> Parece que ele não está sozinho. Ele está acompanhado da Lilith, sua amada esposa. Oh, <SILENCIO> Depois de muita luta, ele conseguiu fazê-lo desaparecer por meio de um feitiço. Depois desta noite, Satanás nunca mais apareceu para ele. <risos> Este vídeo registra a imagem da manifestação de um fantasma em um terraço na Índia. Vários objetos se moveram sozinhos, acompanhados da manifestação de uma mulher vestida de branco, cujos cabelos cobrem seu rosto que não pode ser revelado. ¿Qué Está haciendo ahorita. Jugando. ¿Con quién está jugando? Con María. ¿De dónde sacó esa muñeca? Es de ella. Acordou de madrugada assustado ao ouvir sua filha única interagindo com uma outra criança dentro do quarto em plena madrugada. Ele ficou nervoso pois ouveia duas vozes dando gargalhadas, sendo que no quarto só estava sua filha, então ele entrou para investigar. Foi quando ele viu com seus próprios olhos uma mão branca saindo de debaixo da cama e puxando a boneca. Sim, não havia ninguém debaixo da cama. Ao que tudo indica, parece que sua filha tem uma amiga imaginária, que de imaginária não tem nada. Michael estava relaxado em sua casa onde mora sozinho tirando o cochilo. Era noite de Halloween e nesta noite ele esqueceu a porta principal aberta e a casa foi invadida. Mas ele não se deu conta do perigo que estava correndo. cozinha, ele ouviu um barulho estranho ecoando pela casa, mas ainda assim achou que fosse nada demais, então apagou todas as luzes e foi para o quarto dormir. Fechou os olhos e novamente ele ouviu o barulho. Bom, parece que temos companhia. As irmãs jovens norte-americanas estavam em casa quando resolveram tirar uma foto, mas na fotografia apareceu algo refletido no espelho: o rosto de uma velha que não estava naquela casa. <risos> Elas contaram que sua avó havia partido há duas semanas e que por isso acreditam que seja o rosto dela no espelho, ainda mais pela semelhança. Mesmo assim o medo tomou conta e elas não conseguiam dormir mais neste quarto. A velha tinha um apego muito forte pelas meninas, mas agora a única coisa que elas querem é distância. <risos> estava em sua casa assistindo Teletubbies, uma série infantil muito antiga dos personagens Chikwik, Dipson, Lala e Pooh. Quatro ratazanas gigantes alienígenas que possuem uma tela de TV na barriga enquanto assistia ela dizia em seu coração eu queria tanto que eles viessem aqui para brincar comigo e sim o seu pedido foi atendido ela veio Far away, Teletubbies come to play. Time for Teletubbies, time for Teletubbies, time for Teletubbies. Till you can be with when they <laughs> can Over the hills and far away, <laughs> Teletubbies come to play. Time for Teletubbies, time for Teletubbies, time for Teletubbies. Do <laughs> you think